Bom, eu acho que todo mundo aqui já teve aquela pergunta, o que, é que eu tô fazendo aqui na terra? Qual é a minha missão? Qual é o propósito da minha, insi da minha insistência? Ó? Da minha... <risos> Qual é o propósito da minha existência? Em muitos vídeos, em muitos filmes que eu assisto, eu vejo as pessoas procurando isso e eu vejo sempre muitos filmes com as respostas. Então... O primeiro deles que eu quero falar com vocês é o filme da minha maravilhosa e linda e futura amiga, se Deus quiser. Não! A Mulher Maravilha! Na Mulher Maravilha eu achei muito interessante quando desde criança ela foi treinada. Desde criança ela foi treinada para ser uma guerreira. Eu tava lá, tal, com as espadas que vocês estão vendo aí no vídeo. Ó. até que chegou o momento dela atender a um chamado havia uma guerra lá no mundo lá dos mortais e ela teve que atender esse chamado e foi colocar em prática aquilo que ela sempre aprendeu quando era criança e nessa cena aí meu irmão essa eu me arrepiei no cinema foi quando elas estavam lá eles estavam lá ela e a sua turma teriam que atravessar um campo tinha gente morrendo, gente pobre, gente passando fome e ela começou a se comover. Começou a se comover, como você está vendo aí, ó, as pessoas confessando para ela, poxa, a gente tá morrendo, tal. Tá? E ela ficou muito triste com isso. E os amigos dela dizendo assim, a gente não pode parar, temos que continuar. A gente não veio aqui para fazer isso. A gente veio aqui para fazer outra coisa. E ela, com muita coragem, disse: mas eu vou fazer. Isso eu acho muito interessante, sabe? Às vezes a gente tá na nossa escola, no nosso trabalho, e a gente pensa que a gente só tá lá só pra estudar. Eu tô aqui só pra estudar. E olha lá! E olha lá! E olha lá. Ou no trabalho. Eu tô aqui só pra ganhar dinheiro. Talvez foi isso que os soldados estavam dizendo pra Mulher Maravilha. A gente tá aqui pra essas coisas não, pra ajudar o próximo. Não. Tá aqui pra fazer outra coisa. Ela disse, mas eu vou fazer. Preste atenção. Será que algumas coisas que aconteceu na sua infância não lhe preparou para você fazer alguma coisa de bem com o próximo hoje Já parou para pensar Como você pode fazer a diferença Aonde você está trabalhando E aonde você está estudando Você pode ser uma mulher maravilha Um homem maravilha Um adolescente maravilha Na vida de alguém é, Então é maravilha. como é? a maravilha, Amar, é maravilha. <risos> o Túlio Maravilha Legal Bem louco Só abrindo parênteses, né Vocês... O meu sobrenome é brilhante, né Mas teve uma vez que eu fui no No sul do Pará Aí o pessoal foi me apresentar Aí assim, agora Vamos escutar o palestrante Breno Maravilha <risos> <risos> Quase que eu entrei Breno Maravilha Nós gostamos de você Não! Parou hum. Vamos para o nosso próprio próximo... E o próximo filme onde Deus falou comigo no cinema sobre vocação foi Homem-Aranha 2. Homem-Aranha 2 é aquele com... ainda com o Tom Maguire. É assim que fala, não deu? Tob Maguire? Eu não entendi o que ele falou. Tob Maguire, yeah. Maguire. Maguire, Maguire, Tob Maguire. Aquele filme foi muito legal. Inclusive... Eu sou, meio, olha, eu sou meio desastrado mesmo com o nome de gente, né, até com o meu nome eu me confundo. É mesmo? É! Às vezes eu me chamo de Brendo, mas tudo bem. <risos> mas o okay. que? O Peter Parker, ele tava assim, se comparando, ele era um Homem-Aranha, mas ele começou a dizer assim, poxa, eu queria ter uma vida normal, eu queria estudar com as outras pessoas, eu queria ter a minha namoradinha, esse negócio é super herói, velho, não queria ser mais não. Aí ele começou a perder os poderes, olha só o que tá passando aí no vídeo. Olha só, perde os poderes, aí começa a cair, e a teia não funciona, tudo mais. Aí ele ficou meio preocupado. Aí eu gosto dessa cena quando ele vai no médico. Ele vai no médico, e aí ele não quis dizer pro médico que ele era o Homem-Aranha, aí ele disse que sonhou que ele era o Homem-Aranha, né? eu tô subindo uma parede, mas acabo caindo. Então você é o Homem-Aranha? No meu sonho. Na verdade... Nem é meu sonho, esse sonho é de um amigo meu. O sonho é de outra pessoa, não é? <risos> o médico disse pra ele, talvez porque ele não quer mais ser o Homem-Aranha. Ele falou aquela coisa na cabeça, né? E ele realmente perdeu os seus poderes. Mas ele andava na rua e ele ficava inquieto quando via alguém precisando de ajuda. Olha essa parte aí quando tem um prédio em chamas. E ele, mesmo sem poder nenhum, entra no prédio em chamas, salva uma criancinha, mas depois ele ouve os bombeiros falando que uma pessoa morreu no quarto andar. E olha aí o vídeo, ó, essa parte do filme, quando ele fica tristão, velho. Então acho que ele ficou com aquele conflito que às vezes a gente tem também, né? Serei uma pessoa normal ou serei uma pessoa que cumprirei uma missão extraordinária na Terra? Até, meu amigo, que ele. Toma a decisão de voltar a ser aquilo que ele nasceu para ser. Uhum. Eu gosto muito de dizer assim, sabe? Que você não é feliz se você for bonito. Você não é feliz se você for famoso. E você não é feliz se você for rico. Você é feliz quando faz aquilo que você nasceu pra fazer. É, é verdade. Você Vai postar, pode, pode postar. Nasceu pra ser Pois é. Se essa for sua missão, ser bonita, então você vai ser realizada. Conhece Gisele. Então... E o terceiro filme assim, que me falou muito sobre vocação e que eu fiquei muito tocado também foi O Hobbit, né? especialmente a primeira parte da história dele. Você sabe que o livro foi, foi apenas um livro, do Hobbit, fizeram três filmes, né? Então eu achei muito interessante porque ele, o Bilbo, o boceiro, estava na sua vida tranquila, na sua casinha, tomando, comendo as suas comidas, um lugar bem legal. E de repente Gandalf chega pra ele dizendo que ele vai participar de uma grande aventura. Eu acho que eu e você é como o Bibo Boceiro também. Ajuda é na nossa vida. Tudo certinho, tudo legal. Daqui a pouco Deus chega pra gente e fala Rapaz, tem uma aventura pra você Quero dar um significado pra sua vida Aí você fica na dúvida Se você fica no conforto Ou se você vai seguir uma história Que vai marcar a sua vida Aí chega aqueles anões Na casa de Bilbo aqui, ó Que tá aí mostrando, né? Chega lá, ele fica, o, o Bilbo Bolseiro fica um pouco desconfortável. Mas ele não quer ir. Então. O Bilbo Bolseiro não queria ir para. O Bilbo Bolseiro não queria ir para essa aventura. Basicamente, eles teriam que recuperar um castelo que era dos anões e estava sendo ocupado por um dragão. Ele não quis participar dessa aventura. Ele ficou em casa, no outro dia os anões foram embora. E eu lembro que ele ficou inquieto. Ele acorda de manhã e fica olhando para um lugar, olhando para o outro. Quantas vezes você já acordou de manhã, <risos> olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim Para que serve a minha vida? É só para acordar, trabalhar, pagar conta depois dormir? Será que é isso? É a minha vida? Rapaz, eu acho mais essa parte da cena. Onde Bilbo Bolseiro sai correndo atrás dos anões Correndo assim com todo o seu coração Eu vou aceitar o chamado que Deus tem pra mim E ele vai todo contente Nessa hora aqui onde é, os anões perguntam pra Bilbo Bilbo, por que você voltou? E ele disse assim Eu tenho um lar Vocês não têm lar e eu quero ajudar vocês a recuperarem esse lar. Todos aqueles que conheceram Jesus Cristo sabem que nós temos um lar, que é o lar eterno no céu. E muita gente que não tem certeza desse lar. Então, por que não você ser usado para mostrar às outras pessoas que elas podem ter um lar eterno no céu através de Jesus Cristo? Poxa, velho, Então, <risos> <risos> esses filmes me mostraram que... Existe algo além do seu trabalho, existe algo além dos seus estudos. Trabalho, estudo que você tem, o carro que você faz, os talentos que você tem, tudo isso é para proclamar algo eterno: Jesus. E eu queria encerrar falando um versículo que está escrito lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que Deus diz assim a Jeremias. Antes mesmo de eu formar você no ventre da sua mãe, eu escolhi você. Antes de você nascer, eu te separei e te designei como profeta às nações.